Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é 5 truques para emagrecer com mais facilidade depois dos 40 anos. 1. Um, foque nas metas e não no resultado. O que eu quero dizer isso? Faça o que você tiver de fazer de mais importante que você tem controle. Muitas vezes as pessoas colocam a balança como a sua meta. Ah, eu quero emagrecer 5 quilos. E quando não consegue emagrecer 5 quilos em 15 dias, em um mês, as pessoas se sentem frustradas. Por quê? Porque elas estão colocando metas sobre o que elas não têm controle. Infelizmente, nós não temos controle sobre quanto a balança vai baixar e quanto de gordura nós vamos é, eliminar. E o segredo está em não se preocupar diretamente com o peso que está sendo eliminado. Nós temos que nos preocupar com o que nós podemos fazer para eliminar essa gordura. Como treino, alimentação, água, descanso, então foque nisso, foque em o que você tem controle, foque no seu treino, foque na sua alimentação, foque nas variáveis que levam a balança a baixar de peso, baixar peso será uma consequência dessas ações. 2. Assuma a sua responsabilidade. A autorresponsabilidade é algo que traz os maiores efeitos sobre a transformação do seu corpo independente da sua idade. A maioria das pessoas acreditam que não conseguem emagrecer porque sua família não ajuda. porque o marido ou a esposa atrapalha a dieta, porque seus filhos comem muito doce e tem doce à disposição em casa, porque os amigos do trabalho não ajudam e ficam ali sempre atrapalhando, é muita tentação. O que ocorre é que a maioria das pessoas tira sua própria responsabilidade disso colocando na, na, nas costas das outras pessoas. Infelizmente quando isso ocorre nós paramos de emagrecer, nós paramos de tirar nossa responsabilidade. Uma pessoa que emagrece e que tem resultado é aquela pessoa que assume a sua responsabilidade para si, assume a sua responsabilidade perante o seu treino, perante a sua alimentação, perante todas essas variáveis que influenciam no emagrecimento e deixam de culpar as outras pessoas, deixam de encontrar desculpas e começam a encontrar soluções para essas dificuldades que ocorrem no meio do caminho. 3. Esteja pronto para novas estratégias. Emagrecer depois dos 40 anos é diferente, se você tentar mais do mesmo não vai funcionar. Então você precisa entender que muitas vezes o que você já tentou e que está tentando agora não está funcionando para o emagrecimento depois dos 40 anos. Então você vai ter que abrir a mente estar disposto a aprender e aplicar novas estratégias que realmente surjam e tenham resultado depois dos 40 anos. Como por exemplo, fazer uma alimentação excessivamente restritiva, fazer caminhadas, fazer dietas malucas, tentar emagrecer somente cortando alimentos. Não, depois dos 40 anos é diferente e você precisará de novas estratégias, tanto de alimentação quanto de treinos. 4. Consistência. Depois dos 40 anos você precisa entender que para emagrecer você precisa de consistência, que o teu resultado ocorreu porque você mudou os seus hábitos, mudou seu estilo de vida. E para você manter esse resultado que você teve e continuar emagrecendo, você vai precisar sustentar esses hábitos. Então entenda que esse processo que você está fazendo agora é um estilo de vida que você vai terá que levar daqui para frente. E perante isso, eu já falo para você, coloque um estilo de vida que seja agradável, e sustentável que você sinta prazer em fazer nisso encontrando alimentos e exercícios que você consiga fazer e manter por esse longo prazo que seja gostoso prazeroso e dentro das suas preferências 5 acelere o seu metabolismo depois dos 40 anos, o nosso corpo muda. Consequentemente, o nosso metabolismo fica mais lento. Isso faz nós gastarmos menos calorias no nosso dia a dia para fazer as mesmas atividades que nós já fazíamos. Entendendo isso você precisa saber que se você quer emagrecer, você precisa transformar esse metabolismo lento em um metabolismo acelerado e queimador e assim te faça queimar mais gordura durante todo o seu dia. E a melhor forma de fazer isso é através do exercício físico na intensidade ideal para você. Porém, esse exercício físico não são os métodos jurássicos como caminhada, abdominal, exercícios de longa duração e de baixa intensidade. Depois dos 40 anos, você precisa de exercícios de mais curta duração, 20, 30, no máximo 40 minutos de treino, porém com intensidade para gerar um estímulo para ativar e acelerar o seu metabolismo. E se quiser saber mais sobre esses exercícios, que ativam e aceleram o seu metabolismo depois dos 40 anos, me siga lá no Instagram, que lá eu trago conteúdo diariamente te ensinando como fazê-los e como acelerar o seu metabolismo. Concluindo, utilize esses 5 truques e você verá o seu corpo emagrecer e transformar depois dos 40 anos, eliminando gordura, flacidez e celulite. E se você tem alguma dúvida e quer que eu responda para você, entre em contato comigo e manda sua dúvida Conta a sua história para que eu possa trazer aqui como tema para você. Fechado? Um abração e até a próxima!